Dona Francisquinha e família, a Dona Viana e o Senhor Nego. Grande abraço aí para vocês. E deixe-me ver, vamos abraçando também é, todos aqui ó, na, rua, na Rua Coronel José Lias, na, na Rua Maestro Circe Arline, Alô, Senhor Batista, Dona Benedita do Senhor Antônio do Rochim, toda a sua família, Luciano, Sabido, a Garotinha Vitória, todos lá na Rua Espírito Santo... Todos também na Rua Tristão Gonçalves, Rua Piauí, Rua Amazônia, Rua Pará, Rua Ceará. Dá até pra rimar, né, Lira? E todos, né? Deixa eu ver. Bairro Oiteiro, Dona Maria Aparecida, é... Dona Isabel e Cosma. Acho que... Pronto. Claudiana Vieira, lá no Camusim, todos lá no Camusim, né, Lira? Sim, sim. Claudiana e tudo... Pai dela, né? Toda a família, gente boa, viu? Eu gosto muito desse lado. Todos aqui do alto dos pescadores. Então, Lidimar Rodrigues, você que está ligadinho no nosso programa, Voz da Macabuqueira, estamos aqui na live hoje, domingo bom, de chuva, né? É, quero falar aqui, Lidimar, e parabenizar os organizadores da feira. Crede Amigo, Banco do Nordeste, né, que aconteceu agora sexta, né, eu passei lá e achei interessante a presença lá dos artesãs, das artesãs, né, a Dona Genice, né, estava lá presente, a Dona Genice com seu artesanato, entre outras, e também o meu amigo Wellington, o Wellington, cabra aí da pintura, estava lá com seus quadros expondo, então achei bem bacana essa ideia da feira, de abrir espaço para os empreendedores aos empreendedores sociais, aos empreendedores culturais, né, que são as artesãs, os pintores, e garantir esse espaço para divulgar e colocar o artista, o artesão, junto com é, em contato com o cliente, isso é bem positivo. E outra coisa que uma feira realizada por uma instituição como o Banco do Nordeste, ela dá uma maior credibilidade aos nossos artesãos, às nossas artesãs e aos nossos artistas. Eu gostei muito da ideia Quero aqui agradecer a atenção né? Em nome, nome de, Em nome aí toda a equipe Em nome do meu colega lá Que é o A, a Helena, né o meu Minha colega, né? colega Helena, né Que esteve lá participando A Menta, minha amiga lá Então todo mundo ligadinho aí Nessa feira E também, Lidmar, ontem eu estive lá No Camusim, participando lá Do lançamento da campanha da fraternidade Tive o prazer lá de... Me encontrar com o Padre Erlano E foi um momento bem interessante, bem bacana De informação e de formação Para todos que participam aí das ações sociais Ligado com a Igreja Católica Então um grupo muito bom Onde reuniu toda a região Granja, Parazinho, Timônia Um abraço aí para a Timônia Camusim, Chaval, Barroquinha Todo mundo aí dos movimentos sociais ligado com a Igreja Católica, estivemos reunidos ontem para o lançamento da Campanha da Fraternidade 2019. E aquele abraço, muito obrigado por todos que estiverem lá presentes. Quero agradecer também aqui ao Padre Francivaldo, né, que nos indicou para participarmos desse momento, desse evento, representando aos movimentos sociais aqui da nossa cidade. E... Um abraço ali para a Marlúcia, né, Marlúcia, da Associação da Vila Pau Aquele abraço. E também um abraço para a comunidade lá do vaquejador. E eu quero aqui também chamar a atenção você que está acompanhando a nós aí na live, né, já tem participação aqui. Quero mandar aqui um abraço para todos os voluntários que estão ajudando a construir a casa da Dona Maria do Tio. Alô, alô, comunidade Granjência alô, alô, comunidade da Cachoeira. Nós estamos concluindo na santa fé de Deus, nós vamos já já concluir a casa da Dona Maria do Tio. A gente não concluiu ainda 100% devido às últimas chuvas, né muita, muita chuva ultimamente aqui na granja, e aí a gente tem que dar uma paradazinha. Mas quero agradecer a todos, todos e todas que já doaram, ao trabalhador que foi lá doar a sua hora de serviço, ao senhor e à senhora que doou saco de cimento, do telha, portas, janelas. E a gente está fazendo esse trabalho com muito amor e carinho, respeito ao próximo, né? respeito ao cristão. E também agradecer a, a Igreja Católica que tem nos dado apoio, e também às outras igrejas, porque é um movimento social que envolve igreja católica. Aos meus amigos pastores, minhas amigas, né, representantes das, igre das igrejas evangélicas, que todas as vezes que a gente faz uma campanha para construir uma casa aqui na granja, a gente recebe o carinho e a participação de todas as igrejas. Né? Porque ajudar o próximo não tem religião, ajudar o próximo tem esse coração. Então, muito obrigado. Ainda tem muita coisa para ser feita, pedimos o apoio de mais ainda pessoas para concluirmos a casa. A casa vai ficar muito bonita, muito bonita mesmo, vai acolher toda a família, e a gente fica assim de coração, é, na verdade a gente fica até emocionado em ter a participação das pessoas, né? E quero chamar aqui a atenção também, você que está nos acompanhando aí pela live, né? Não, meu não é Cleber, do Lidmar, é hoje a gente está experimentando aqui a live de cima para baixo, para poder pegar todo mundo aí. Mas assim, a gente quer chamar também a atenção A gente está numa campanha Não é fácil A campanha de construir uma casa Mas outras pessoas têm me procurado bastante Viu, Lidmar, Neuclério, Porque é muita gente na grande Precisando de moradia Então vamos lá, só pro bairro Eu visitei os bairros do Mocosal As pessoas precisam de moradia digna lá é, vamos ali no alto da Brasília, eu visitei agora, depois a, é, logo após as enchentes, tem uma situação muito crítica lá de moradia digna, né? É, ali na região da Boca do Acre também, né? Precisando, e mais gente também na Cachoeira precisando de moradia, precisando de casas para morar. Quando a gente fala em moradia, que a gente vai fazer essas campanhas, esses mutirões para construir, a gente está falando de moradia digna. E o que é uma moradia digna, gente? É onde a pessoa se sente confortável, onde tem o básico para se viver, né? É um teto, uma casa com banheiro, né? Que dê para acolher a família. E gente, na Grande nós temos pessoas que onde as casas nem banheiro tem. Eu visitei agora após a enchente numa localidade aqui na Grande, na periferia, que a, a o banheiro é aquele que antigamente que eu morei muito no interior, que é o um banheiro feito de, de pano, de Quatro varetazinhas assim, enrolam um pano, uma, uma umas palhas, uma, é uma saca, aquele saco que a gente chamava de semente, quando morava anterior, o sabe por saco de semente. Isso é uma situação muito degradante, né? muito degradante mesmo. Então a gente precisa chamar a atenção da sociedade grangênse, eu chamo aqui a atenção dos empresários grangênse, eu chamo a atenção aqui das igrejas grangênse, para que a gente possa... É, Iniciar uma grande campanha em defesa da moradia digna Moradia digna, né? E eu tenho algumas críticas, eu tenho algumas críticas a rebater E aí, Lidma, eu quero rebater essas críticas hoje, agora e é rápido Porque na grande ultimamente, eu tenho um, escutado muito um discurso De que as pessoas que estão em área de alagamento Estão lá porque querem né? E esse discurso, ele vem se arrastando e esse discurso ele precisa ter um contraponto Em que sentido? Quem é que quer viver é, Dentro da lama? Ninguém quer viver dentro da lama, né? Outra coisa, existe o plano diretor Do município, alguma coisa está errada Que esse plano diretor Não está sendo aplicado Eu lembro, e eu participei Da elaboração, outros jovens participaram Da elaboração é, Plano participativo, diretor, aquelas coisas Que tem um nome bonito, né? Que todo mundo Vai lá, bate foto né, e decide que vai mudar a cidade em 20 anos. Que é um plano diretor dizendo que, apontando a dificuldade da cidade e como resolver os problemas. E a gente vai olhar, a comunidade pobre não se beneficiou desse plano. E dentro desse plano está as áreas de risco, onde estão sendo ocupadas de forma irregular e ninguém vigia essas, essas áreas de risco. Esse é um grande problema. As pessoas querem resolver o problema. Das áreas de alagamento, das áreas de risco, só quando tem um bocado de gente lá já alagada e saindo de dentro de casa. Eu acho que a gente precisa iniciar um trabalho sério antes das enchentes, durante as enchentes, pós as enchentes. E esse trabalho eu acho que a gente tem que fazer em sociedade, né? Com as instituições sociais já constituídas. E deixo aqui um abraço a todo mundo. E abra... quero deixar um abraço aqui meus alunos, né? A Ina Muniz participando agora. Grande necessidade de um olhar mais humano. Inna, muito obrigado, viu, Inna, pela sua participação. Muito a Carla, obrigado. A Carla Querola também mandou aqui já o seu áudio. Ô, Carla Querola, Carla, aquele abraço. A Carla, Carla, convidada para vir cantar aqui, viu? Já tá boa. Graças a Deus, amém. <risos> Venha aqui cantar conosco novamente. O padre participando. Muito obrigado, padre, pela sua participação. É, Raimundo, né? o Raimundinho fala aí, meu amigo Liro Neoclebo. Oi, Neoclebo, pessoal, mandando aqui um alô pra ti. Muito obrigado pela participação. Ô, li... O padre tá aqui avisando, pessoal. Alô, alô. O padre tá avisando. Quem é das comunidades aí, da Igreja Católica? O padre está avisando que os livros da campanha da Fraternidade já estão disponíveis na Secretaria Paroquial. Atenção para esse aviso aqui online, direto, viu, Lidmar? Atenção, atenção às comunidades, todas as comunidades, todos. Toda a comunidade católica grangense, os livros da campanha da fraternidade já estão disponíveis na secretaria da paróquia. Então procure lá. É, José Roberto, lá da Timônia, aquele abraço. Esse, rapaz, esse José Roberto é um grande guerreiro, um cara assim, muito bom. Vê, tem uma história bonita, um cara que se mexe. É, o, é um jovem que faz a diferença, é um rapaz de atitude. Um abraço, viu, José, aquele abraço. Quando vocês... Quando você aparece aqui pela grande, já aparece a gente tomar um café, ou eu vou aí, em Timônia, né, quando acho quando as estradas melhorarem mais, pra mim tomar um café, vou comer galinha caipira, viu, José? Eu gosto muito de galinha caipira, viu? Tá vai bota, café, vai ali... engordando a bichinha aí para botar na panela quando eu chegar. Tá lá em café, né, a gente é, logo logo vai colocar em prática aquele nosso projeto do cafezinho e... Você lembrou bem, nesse frio aqui, o cafezinho, né? Poxa, esse frio hoje aqui é dia de frio. Valdeni, bom dia a todos. O que faz o programa Voz da Macabuqueira? Muito obrigado, Valdeni é, Fontenelle. Tô mandando aqui um abraço a todo mundo aqui do programa. Nós estamos lá, né? Mandar Obrigada. aqui um alô, um abraço para todo mundo aí. Ligadinho de nosso programa aí, viu? E no início, muito obrigado. Opa, não está diretamente de Jair e Quatro. Para, rapaz. Ei, oh, tá. Aproveitando, né, bichona? Oxa. Mas muito obrigado pela atenção, que a mulher tá em Jerico Aquara, aproveitando o domingo, mas tirou o tempozinho aí para ouvir o nosso programa. Muito obrigado, Ina. Ina, obrigado aí, meu amigo Felipe aí. Felipe, vamos aí, viu, Felipe? Cara, é danado esse Felipe. É, a, a Carla tá dizendo que né, logo, logo vem aqui, né, cantar, né? Que bom, obrigado. Já são 10 é, horas de uma hora, né, Líndia? 44, a gente vai agora para o apoio cultural 10 horas e 44 minutos, a gente vai aqui Para o apoio cultural, e só dizendo aqui Quero encerrar aqui, colocando na sua agenda Que no dia 10 de março Já está agendada já está agendada A participação do grupo City Campo né? Que é o Pedro Magalhães A Bebete, alô, alô, fãs da Bebete Ela vai ver aqui nosso programa Nosso programa agora em março Viu, dia 10, muito obrigado é, Bebete pelo carinho. Professor Pedro Magalhães é um grande poeta, músico, um cara que fez um movimento cultural aqui na granja, na juventude muito bacana. Vai estar tá ligado aqui. Olha, o Pedro Magalhães já está aqui. A mina quer é direto. Parabéns, Lira, e todos que colaboram com essa campanha tão humana. Professor Pedro, já estou aqui divulgando a sua vinda e o grupo City Campo no dia 10 de março, viu? Muito obrigado aqui. Um obrigado pela atenção, professor Pedro. Você sabe que eu sempre chamo o professor Pedro de Magalhães porque ele realmente foi meu professor, é, me encorajou em algumas atividades hoje, né, como escrever, né, riscar os primeiros versos, né? É um cara que tem uma história e a gente cuida muito bem desse carinho que o Pedro Magalhães tem por grande, tem ajudado bastante a gente. Professor Pedro, muito obrigado, né? Você sabe que antes antes da gente chegou você, né? É o programa... Ele fazia uns programas de rádio, como a gente faz, cara era o, Além do chapéu de palha, se eu não me engano e A gente vai conversar sobre esses assuntos na vinda dele aqui né? Então a gente só está, na verdade, hoje Dando continuidade ao trabalho que outros artistas é, realizaram aqui né? Elismar, meu grande abraço Elismar, ligadinho no programa Elismar é um cara danado né? Eita E aí nós vamos encerrar aqui nossa live, né Elismar? Nós vamos mandar um alô aqui para todos os bairros Alô, Perubiu Pedro Bil, Pedro Bil, Pedro Dona Bil, Isabel. Dona Isabel, Pedro Pai, né? Que a, é o Pedro Gato, a mãe né? Do é, a, a Dona Isabel é a mãe do bairro, né? Dona Isabel, toda a família, né? Ali, naquele núcleo ali da Dona Isabel, né? Paulo Rolô, aqui, um cara que sempre preocupado ali com a comunidade. É, Josi Costa, Josiane Pereira, né? Todo mundo conectado ali. Nosso programa, Voz da Macabuqueira. Quero mandar aqui um alô, não posso deixar de mandar um alô para o os Eduardo. meus alunos, né? Alô, alô, alunos lá do colégio São José. Eduardo e Primeiro Ezequiel. B. Eduardo e é? Zequiel, mandaram aí o mensagem. Eduardo e Zequiel. José, o José está dizendo aqui, José Roberto, está dizendo que em Timonha está muito frio, viu? Rapaz, está frio gostoso lá, viu? Bom dia, Zequiel, pessoa participando do nosso programa. Quero mandar aqui um abraço a todos vocês. Mandar um alô para os assim, os alunos São José da primeira ano B, né, onde eu sou professor e diretor de turma. O terceiro ano, o segundo ano e toda a comunidade de São José. Muito obrigado pelo carinho. E a Marlúcia, né? A Marlúcia tá, tem aqui no zap aqui, viu? A rede social aqui. Parabéns pelo programa aqui, todos ligadinhos. Oh, rapaz, o pessoal tá ligado lá na Pedra Branca. Marlúcia lá com a família. É, muito obrigado. Marlúcia, diga ao povo de Pedra Branca, que eu tô mandando aqui um abraço e um carinho, viu? Eu não esqueci daquela tapioca gostosa, viu? Olha aí, viu? Muito obrigado pelo carinho. Quando, as, quando a estrada melhorar um pouco, a gente dá uma passada por aí, viu? Muito obrigado, viu? É, o Brito lá do Coreia, o Brito tá aqui informando que é, quem quiser fazer graduação, pós-graduação, pode procurar o Brito. E tem promoção para todas as cidades que, que estão localizadas a 100, a 100 km de distância do Coreaú. Temos aí, do Coreaú, do Massapê, tem desconto aí de 50%. Então, se você quer fazer a sua faculdade, é, a distância, procure o Brito, e vou, ele vai contar tá, tá com uma promoção especial de 50% de desconto, é, as cidades que participam da promoção, algumas, vou dizer aqui, ó, Granja, Massapê, Machinop, Moraújo, Coreau, né? E, então, você pode procurar o Brito. Eu vou colocar o link do Brito e as promoções no grupo do Zap, né? Que é a moçada do Zap, tendo contato, dá certo. E Lidmar, vamos aqui só encerrando aqui a nossa live, não é? Que a gente vai continuar aqui, já está aqui no horário, mas a Opa, mas não pode encerrar porque tem participação aqui, Lidmar. Hoje está, graças a Deus. Muito obrigado, galera, pela participação, pela audiência. Minha amiga Francisca, a Chica da Silva. Ó, oh, tem um o a, a, é a Chica isso... da Silva chegou agora. Opa, a Francisca, né? A Chica da Silva, assistindo o um programa com os amigos, né? Que é o Elis e Elias, não é isso? É Liz Elias, ligadinho no nosso programa. Suênio Suen, é, Santos, olá, Lira Dutra, meu amigo. Falo daqui da Bahia. Alô, Bahia, olha aí. Alô, doutor Helmar já vou fazer aqui um pedido ao vivo, né? Vamos aumentar o, pro, o horário do programa mais um pouquinho, que nós estamos levando a FM até Bahia. Meu amigo, esse cara tem um projeto, é o Suênio Santos, tem um projeto, eu conheci pela internet, ele tem um projeto... Muito bacana lá de arte. É, o projeto dele era Cada desenho, uma história. Ele ia nas escolas, ia ensinar os meninos a desenhar, e os meninos iam desenhar coisas que eram referentes a eles, né? contando a história deles através do de desenho. Cara, um projeto que eu gostei, conheci através da internet. Muito bacana esse projeto. E aí, meu chefe, vou pedir autorização para mim aplicar esse ano com meus alunos né? esse projeto, inspirado na sua. Na, na sua experiência lá da Bahia, viu? Bahia, Bahia, ligadinho. Quero mandar aqui um alô também para todo mundo que é capoeira, falando aqui de, da Bahia, né? Então, nós temos aqui ouvinte já na Bahia. Muito obrigado pela atenção, muito obrigado pela audiência, viu? Aquele abraço aí. Vítima Rodrigues, já se encerrando aqui nossa live, já são 10 horas e 50 minutos. Diretamente aqui do estudos da Rádio FMV. E também para Viçosa do Ceará, não posso deixar de lembrar do pessoal da Viçosa do Ceará, meu amigo Contra Mestre Bode, todo mundo da Comunidade de Capoeira, lá da Viçosa do Ceará, e meu amigo também da Arte e da Cultura. Camusinho ligadinho no nosso programa, e a moçada lá do Queiroz, diretamente da é, Queiroz, ligadinho lá do Sobral, e também da Itapipoca, moçada também de Itapipoca, Queiroz, Itapipoca, e também a moçada lá de Sobral, ligadinho no nosso programa Voz da Macaboqueira. Neucleber Rodrigues, Lidmar Rodrigues, vamos lá. Muito obrigado e vamos agora... Vamos agora para o apoio cultural.